Eu sou a Maria, e você está do Maria Quer Viajar E nós estamos aqui de novo falando sobre o coronavírus Eu sei que vocês não aguentam mais ouvir sobre esse assunto, já é o segundo vídeo Mas vamos lá, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu quero explicar para vocês o porquê que você não precisa entrar em pânico E falar mais um pouquinho sobre o corona versus viagens A atualização que aconteceu E como que está a situação da gente que está morando aqui na Irlanda Agora que o governo mandou fechar tudo I'm o que eu quero falar pra vocês é sobre como vocês podem se manter informados com fontes confiáveis e não cair em fake news. Por favor, gente, toma cuidado com fake news. Negócio de prender a respiração por 10 segundos. Se você não tossir ou não espirrar, você vai se. É, você tá com coronavírus ou não tá com coronavírus, calma. Não caia em fake news. Procure sempre as fontes e, e, e pesquise já realmente aquilo que você tá lendo, aquilo que você tá recebendo e vá atrás de fontes sólidas. Então, então, agora no começo do vídeo, eu já quero falar pra vocês quais são as fontes em que eu confio e eu acredito que vocês podem se informar com qualidade. A primeira delas é o Atila, que é um virologista, é um divulgador científico, que é uma pessoa que eu admiro muito e ele tá fazendo intensivão sobre o coronavírus. Ele trabalha como virologista há muitos anos, inclusive ele já trabalhou com o coronavírus e é uma pessoa que sabe o que tá falando. É uma pessoa que ele realmente é um cientista que trabalhou ali, na, é campo dele, é a área dele e ele tá tirando ali um tempo pra poder fazer essa explicação e ele tá online quase que o tempo todo falando sobre o assunto. Na descrição desse vídeo vai ter links importantes pra você acompanhar. Falando em links importantes, vamos falar aqui sobre a World Health Organization. É um local onde você pode acompanhar em tempo real como que o o vírus está se espalhando e como que isso está ganhando dimensão pelo mundo. Agora vamos entender um pouquinho o pânico social e como que você ficar em pânico e não prevenir da, da forma correta só vai piorar principalmente para os grupos de risco. Presta bastante atenção nessa parte do vídeo. Mais de 80% das pessoas do mundo que foram contagiadas com o vírus do coronavírus, os sintomas que essas pessoas sentiram não passaram de uma gripe forte uma gripe forte, eu posso ficar tranquilo Não, porque por mais que Se você não está no grupo de risco Por mais que você tenha, esteja ali na faixa etária Segura de estar contraindo o vírus De sentir poucos sintomas Por exemplo, crianças, elas quase não demonstram Sintomas, o que não significa Que elas não contagiem outras pessoas É muito importante Nesse momento em que você fique em casa O máximo que você conseguir e só saia por necessidade extrema Aqui na Irlanda, por exemplo Eles já decretaram desde sexta-feira, dia 13 de março que as escolas todas iam fechar uma notificação também às empresas para que as empresas mandassem os seus funcionários trabalhar em casa né, home office e tivessem que fazer o mínimo pra sair de casa qual é o objetivo disso? o objetivo disso é impedir que os vírus se espalhem ainda mais por mais que eu, por exemplo, esteja na faixa etária segura, eu tenho 28 anos se eu pegar a gripe, a, o, o vírus não vai ser tão é, trágico assim pra mim, porém eu posso contagiar uma pessoa que esteja no grupo de risco. Enquanto mais a gente segurar e impedir que esse vírus se espalhe, melhor é a gente proteger as pessoas que têm problema respiratório, as pessoas acima de 60 anos e principalmente as pessoas acima de 80 anos. É neles que a gente precisa pensar nesse momento e é eles que a gente precisa proteger. Então isso significa que enquanto mais tempo você passar em casa, isolado, melhor é e mais eficiente vai ser pra gente conter juntos esse esse vírus e impedir que ele cresça. Outra coisa muito importante que eu quero falar pra vocês é sobre supermercado, falando agora exclusivamente sobre a Irlanda a gente tá vivendo aqui um momento muito complicado, onde as pessoas estão saindo e estocando comida de forma desesperada de forma... realmente, eu, quando eu fui no supermercado, eu pensei que eu tava no apocalipse, que o The Walking Dead tava acontecendo, porque as prateleiras todas vazias, principalmente a região ali, uh, o setor de, de papel higiênico por quê? Vocês estão comprando tanto papel higiênico? Calma, não faz isso. Enfim, aqui na Irlanda, as grandes redes de supermercado, como por exemplo, o Audio, o Líder, o Tesco, eles já publicaram notas oficiais nas suas redes nas suas redes principais, dizendo que eles estão em contato com os fornecedores, garantindo que há comida suficiente para todo mundo. Que não precisa comprar para estocar, inclusive eles começaram, depois de um tempo, a limitar o número de produtos por pessoa, para que o pessoal não Continuar fazendo essa limpa no supermercado e por que que não é interessante e não é inteligente você estocar comida agora nesse momento aqui na Irlanda porque se você faz isso, você limpa as prateleiras e causa um desequilíbrio social, e os grupos de risco que são os idosos, eles vão ao supermercado tentar comprar essa comida que você comprou desesperado e não vai ter mais e eles vão se expor o dobro, então você está fazendo esses velhinhos saírem de casa mais vezes e irem em mais supermercados, se exporem ainda mais e correrem o risco de por estarem ali aglomerados e expostos na rua Contrair o vírus E espalhar esse vírus E os hospitais não conseguirem cuidar dessa galera E aí a gente pode ter óbito Então isso é muito sério Escuta o que eu tô falando Não precisa estocar comida por enquanto Então pensa no outro Eu sei que é difícil, eu sei que cada um quer salvar o seu Cada um quer ter ali as comidas que precisa Mas acredita em mim Eu tô indo no supermercado de dois em dois dias De três em três dias Como eu faço normalmente Comprando uma quantidade de comida ok não tá faltando comida, tá dando tudo certo o supermercado líder postou inclusive que ele vai ter horários específicos para os grupos de risco então o pessoal que tiver problema respiratório e principalmente os velhinhos eles vão ter horários exclusivos para eles irem ao supermercado fazer compra e não ter esse problema de ter acabado o produto ou ter que se expor à aglomeração e isso é uma atitude que eu achei incrível Parabéns, seu líder. Parabéns, dona Líder. Então, é uma pandemia, é uma pandemia. A doença é real, a doença é real. É um problema grave, é um problema grave. Mas se a gente se unir agora, nesse momento, e colocar todo mundo, cada um na sua casa, e se expor o menos possível, a gente vai conseguir controlar que esse vírus se espalhe em uma velocidade muito alta, e assim os hospitais vão conseguir cuidar dos pacientes que vão se contaminando lentamente. Eu queria finalizar esse vídeo falando pra você se cuidar. Se você tem alguma viagem marcada, alguma coisa, as companhias aéreas estão todas se mobilizando pra poder cancelar, Principalmente se for é, para um destino que seja de alto risco, onde o vírus esteja se espalhando de forma agressiva Agressiva não, perdão De forma de uma velocidade alta E por último eu queria fazer dois pedidos O primeiro é que se você conhece algum idoso, alguma pessoa, não precisa ser seu familiar Que está no grupo de risco, ofereça ajuda a essa pessoa Pergunta se está precisando de alguma coisa De que você vá na farmácia para ele, no supermercado para ele Vamos ajudar ajudar essas pessoas a se isolarem, a não se exporem e a não contraírem esse vírus. Então é, é muito importante a gente ter essa consciência social nesse momento. E a segunda coisa que eu queria falar para vocês é que a vacina provavelmente já está a caminho. Cientistas do mundo inteiro estão focados para poder resolver essa pandemia, resolver esse problema. Já existem oito projetos de antivirais sendo testados nesse momento. E vamos torcer para que a gente consiga controlar e resolver todo esse surto mundial o mais rápido possível. Enquanto a gente não pode fazer nada, o que a gente pode fazer é se isolar, se cuidar e impedir que esse vírus se espalhe ainda mais. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem salvos protegidos e ajudem sempre quem vocês puderem. Até o próximo vídeo, tchau!